Eu queria dividir com você uma palavra que está no livro do profeta Isaías, capítulo de número 43. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 43. Enquanto você acha é, a, a, o texto, né, eu, eu queria dividir com você é, algo antes, uma, uma forma de você entender aquilo que a gente vai conversar hoje à noite. Todo final de ano, vai chegando assim setembro, outubro, eu começo a buscar em Deus eh, o, que, que, Deus tem, o que, que Deus tem reservado para a gente poder pregar um tema, algo temático daquele ano, que vai tornar um norte né, na nossa vida, na minha vida pessoal, no ministério da nossa igreja, nas igrejas que a gente eh, tem aliança. E eu me recordo que eh, ali, quando chega no final do ano, mês de outubro, Deus me deu uma palavra, Deus me deu um sentimento me veio um sentimento que esse ano deveria ser um ano onde eu deveria pregar muito sobre recomeços. E, no primeiro momento, eu, eu me alegrei, no segundo momento, eu me assustei. Eu estava dizendo que... que acontece? Por eu ser uma pessoa muito dinâmica, com um pensamento muito rápido, eu tenho muita facilidade é, é, de introduzir coisas, eu sou muito positivo, né? Eu nunca olho o meio copo vazio, sempre olho o meio copo cheio eu estou sempre vendo positivo nas coisas, então, a primeira coisa que eu pensei comigo, eu falei assim, será que eu estou inventando moda, será que é isso que eu quero, ou será que é isso que Deus está me pedindo para pregar, tá, e essa era uma grande questão, aliás, é uma, uma, uma tônica que me acompanha na vida, todas as vezes que vem algo da parte de Deus, eu, eu costumo eu, eu jogo contra mim, eu digo assim, será que é isso que eu, o meu coração, a minha alma deseja, ou será que é isso que Deus está pedindo para poder fazer? E fui construindo isso, orando, buscando em Deus E realmente Deus veio trazer uma confirmação sobre isso né? E Deus então nos tem dado muita alegria Durante esse ano de conversar sobre esse tema tá? O ano do recomeço E eu acredito de todo o coração Que isso não é uma mensagem para a minha vida pessoal somente Não é uma verdade para a igreja local, da verdade de vida Mas essa é uma verdade para você eu quero declarar que esse ano de 2022 é um ano onde você vai encontrar um lugar para recomeçar. Onde Deus vai trazer para você uma estratégia de recomeço. Sabe, querido, durante dois anos nós perdemos muitas coisas. Durante dois anos nós ficamos atados na nossa movimentação. Nós não podíamos fazer grandes planejamentos. Eu que gosto de andar em planejamento. Sabe, a gente planejava, vamos fazer isso, aí a igreja fechava. Vamos fazer aquilo outro, agora não pode. Vamos fazer aquilo e tal, não, agora só na internet. E você ficou durante, muito, a gente ficou durante muito tempo travado, sem saber. Uma hora a gente estava empolgado porque ia fechar, daqui a pouco, ainda mais em São Paulo, né? O governo ia lá fechava a igreja. O governo lá proibia. Não, não esqueço. E ainda tem a questão da perseguição com a própria igreja na cidade de São Paulo. Nós estamos num bairro residencial. Mas nós estamos num lugar onde nós temos licença para trabalhar ali. Não é um lugar ilegal, mas é um lugar onde tem bastante residência. E quando nós chegamos naquele bairro, é, Deus, através do pastor Paulo Canuto, começou um ciclo de oração para uma guerra espiritual naquele bairro. Era, um bairro. era um bairro muito comprometido. Era um bairro onde é, estava estabelecida a única universidade umbandista legalizada pelo MEC. Não é uma universidade espírita. É uma universidade umbandista, ou seja, baseada na magia negra, e o MEC liberava como um curso de nível superior. Tá? Só para entender, ali na região, nós tínhamos, nós fizemos umas contas ali, nós tínhamos é, é, vários centros espíritas, assim, quase que propagado, assim no bairro. Às vezes tinha a bairro que tinha três, quatro centros espírita na região, e é um ambiente muito pesado. Quando nós chegamos naquele ambiente da igreja, eu me lembro que eu fui visitar um pastor amigo meu, ele falou assim, rapaz, dessa igreja aqui, nada vai para frente, igreja nenhuma vai para frente. Vocês têm noção, a igreja universal do reino de Deus é deste tamanhozinho. A igreja do Arre Soares é deste tamanzinho. Agora, recentemente, sabe, algumas igrejas chegaram lá, as igrejas não crescem. Então, eu falei assim, tá bom, então esse é o lugar que a gente está. E através do movimento de oração nós conseguimos reverter isso. Deus tem nos dado uma igreja preciosa, não é tão grande nem bonita que nem a de vocês, mas está lá. Deus tem feito uma igreja ser uma igreja relevante. Né? E, e isso acabou trazendo algumas oposições. Não sei quantos centros espíritas, lembra mais ou menos? Na rua da igreja tinha três. Na rua da igreja tinha três centros Os três fecharam. Tem. É. Um deles, um deles, toda terça e quinta-feira, existiam filas que viravam a madrugada, pessoas em pé, para tomar passe. Carros importados de luxo, artistas, tudo lá. Querido, tem uma boa notícia, fechou. Fechou, virou uma escola, virou uma escola. Sabe, querido, então, através dessa movimentação de Deus... Sabe, nós começamos a sofrer algumas oposições, algumas perseguições. Então, foram anos muito difíceis, porque as pessoas faziam denúncias contra a igreja que não procedia. Me acordo um dia que o nosso líder da, da, da manutenção ligou para mim e falou, ó oh, pastor, está aqui um carro da prefeitura, e eles vieram lacrar a igreja, que é fechar a igreja, porque denunciaram que estava tendo culto. Querido, eles, é, é, é, a coisa tão infundada que eles estavam lá, sexta-feira, cinco horas da tarde, Abriram a igreja, só tinha moto e o rapaz da manutenção. Né? Então, assim, Mas esse nível, então a gente andou, passou dois anos muito difíceis, não só nós. Todos nós passamos dois anos muito difíceis. Dois anos onde muitas coisas se perderam, dois anos onde muitas coisas foram travadas, dois anos onde perdemos pessoas, onde perdemos coisas, onde perdemos empresa, onde o desânimo bateu em muitas casas. E eu tenho uma palavra para te dizer, eu não sei o quanto você perdeu, eu não sei o que paralisou, eu sei que neste ano o Senhor vai te recomeçar em nome de Jesus. E essa palavra de Deus me deu e eu tenho pregado esta mensagem. Este ano nós já pregamos 14 mensagens sobre o tema. E hoje eu quero dividir com você esta palavra. Isaías capítulo de número 30 43, Isaías 43, verso de número 18 e 19. Eu vou ler na nova versão transformadora. Isaías 43, verso 18 e 19. Esqueçam tudo isso. Não é nada comparado ao que eu vou fazer. Oi oh, meu Deus do céu, olha de novo. Esqueçam tudo isso. Vai recebendo aí, vai. Vai recebendo. Não é nada comparado ao que eu vou fazer, diz o Senhor. Aí Deus diz mais. Pois estou Prestes a realizar algo novo. Diga aleluia. Aí Deus, vejam, já comecei. Não perceberam, não percebem. Abrirei um caminho no meio do deserto. E farei rio na terra seca. Pai, obrigado pela tua palavra, que nesta noite tua palavra como uma verdade, ela encontre corações preparados para recebê-la e frutificá-la em nome de Jesus. Levanta a tua mão e diga assim, o meu coração é uma terra fértil. E eu declaro que a palavra do Senhor, como uma semente, ao cair no meu coração, não será roubada, não será sufocada, não será distorcida, mas encontrará um lugar apropriado para cumprir o seu propósito, em nome de Jesus. Sabe o que eles diz? Eu na Bíblia que Deus é o Deus do recomeço. Na verdade, recomeço não é um sentimento, recomeço não é uma decisão, recomeço é um atributo de Deus. Você vai descobrir que esse foi um dos grandes atributos de Deus, e graças a Deus, porque este é um atributo. A Bíblia diz que quando nós... Fomos separados da comunhão com Deus através do pecado de Adão. No exato momento em que o homem interrompeu esse relacionamento, Deus projetou o recomeço. Eu tenho uma palavra para te dizer: quando você e eu interrompemos algo, Deus já preparou um recomeço para você. Quando algo é interrompido na nossa vida, seja por que for, Deus é um Deus que já preparou esse recomeço. E você vai descobrir que Deus ali, naquele exato momento onde o homem parou, no exato momento onde o homem se separou, Deus já projetou o recomeço Jesus Cristo. Por quê? Agora, todo aquele que está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis recomeço. Quando o homem pecou, quando o homem se separou, Deus já projetou o recomeço. Cristo é o seu recomeço. Eu quero dizer para você que esse é o grande atributo da parte de Deus. Agora, esse texto é muito interessante, porque esse texto, ele, ele, ele parece que, ele se contradiz num determinado momento. Ele vai dizer o seguinte, olha, eu estou fazendo algo, você não percebe? Mas antes dele fazer isso, ele começa a dizer assim, esqueçam... Das coisas que para trás ficam A primeira ordem de Deus aqui é Esqueçam das coisas que para trás ficam Sabe, você vai descobrir ao longo da jornada da cristã Que tem algumas coisas que se você não deixar para trás Você não anda mais para frente Se não tem algumas coisas que você deixar Você não consegue avançar Ele vai dizer, por quê? Porque aquilo que eu vou fazer Não pode ser comparado com aquilo que você viveu e ele está dizendo assim, eu vou fazer algo novo. Ele diz, não percebe? Em seguida, ele diz assim, <risos> olha que coisa interessante. Vejam, já comecei. Sabe, e eu comecei a pensar sobre esse texto. Se Deus está dizendo, eu vou fazer algo novo, significa que ele ainda não fez. Sim ou não? Não. Embora o texto afirme isso. Ele diz assim, eu, eu vou fazer algo novo que você não viu. Mas eu já comecei. Ele está dizendo assim, você ainda não enxergou, mas já está feito. Sabe, <risos> uma das coisas lindas desse texto, é você começar a entender como Deus funciona. Primeiro, Deus cria algo no mundo espiritual, depois Deus revela esse algo no mundo natural. Ou seja, aquilo que você ainda não viu, já foi revelado a seu favor. Aquilo que você ainda não experimentou, Deus já promoveu para você. Essa é a história do caminho no deserto. Ele está dizendo assim, sabe, você não entende que existe um caminho que você não enxerga. O que é um caminho no deserto? É um caminho que você não enxerga. Me recordo quando estive em Israel, eu tive essa experiência. Mesmo me alegrando, andando pelas ruas de Jerusalém, pelos lugares onde Jesus passou, chorando na travessia do Mar da Galiléia, toda aquela história linda de Israel, de ter pisado ali, eu quis fazer aquela aventura de garoto. Eu tinha um sonho, eu queria subir num camelo... Botar aqueles troços na cabeça assim, virar um beduíno, subir no um camelo e andar deserta dentro. E assim fiz. Alugamos um camelo com os guias e começamos a andar. Depois de um certo tempo, eu parei, olhei para frente, um cenário incrível. Areia, areia, areia, areia, areia, areia, areia. Aí eu olhei para o lado, o mesmo cenário. Olhar para frente e olhar para o lado era a mesma coisa, areia, areia, areia. Olhei para o outro, areia, areia, areia. Aí eu olhei para trás, adivinha o que tinha? Areia, areia, areia. Quando eu li aquilo, eu falei, onde estou, que sou, onde estou? E eu cheguei ao e falei assim, cara, como é que esse cara sabe onde estão? Você olha para frente, é a mesma cena que olhar para o lado, é a mesma cena que olhar para o outro, é a mesma cena que olhar para é trás eu perguntei para o guia, eu falei, cara, como é que esse cara sabe para o Antoino? Ele falou assim, porque eles veem um caminho que você ainda não chegou. Eles veem um caminho que está no deserto. Você ainda não chegou, mas o caminho existe. E aquela experiência Deus falou comigo. Algumas vezes nós nos sentimos como num deserto. Onde nós não sabemos o que fazer, mas Deus já preparou um caminho para você nesse deserto. É isso que ele diz assim, você não enxergou ainda, mas eu já comecei. <risos> você não percebeu, mas eu já comecei. Olha para o um lado e diga assim, é isso, já está feito. Diga assim, Deus não vai fazer. Diga assim, já está feito. Agora olha para o outro lado e diga assim, já está feito. Já tá feito. Tá, mas ainda que você não veja, existe um caminho que Deus preparou nesse deserto. Ei, eu tenho uma profecia para te colocar querido não importa que deserto você esteja deus já preparou um caminho para você recomeçar deus já preparou um caminho não importa o quanto você esteja debaixo de sequidão existe um rio submerso que você não enxerga mas que hoje ele vai surgir como se fosse um oásis para desidentar você nessa noite em nome de jesus esse ano será um ano de recomeço e aquilo que você ainda não enxergou, aquilo que você ainda não conseguiu ver, Deus vai te mostrar em o um nome de Jesus. Esse texto vai falar a respeito disso. E você vai perceber que recomeço é um atributo de Deus. E todos os homens de, de, de Deus, eles têm esse atributo. O tema dessa mensagem é, sabe, é, o começo é para sonhador, mas o recomeço é para heróis. Repita comigo, o começar... É para quem tem coragem, tem sonhos, e dá o primeiro passo. Querido, quando você começa, tudo é bonito. Eu estava dizendo assim, você não começa uma empresa dizendo assim, ah, vou começar, mas vai quebrar. Eu vou investir 100 mil reais nessa empresa, mas eu sei que vai quebrar. Você não começa. Você não começa um casamento dizendo assim, eu estou começando, mas daqui a três anos eu estou separado. Você não começa. Por que, que você começa? Porque você tem expectativa, porque você tem sonhos, porque você acredita. Começo é coisa para empolgar. Começo não tem passado. Começo é algo que você acredita, é algo que está dentro de você, é algo que pulsa dentro de você, é algo que foi gerado em você e você está disposto. Agora, recomeçar é ter que lidar com o defunto. Você só recomeça aonde foi fracassado. Você só recomeça aonde parou. Você só recomeça naquilo que não deu certo. E sabe o que acontece com as pessoas? As pessoas têm mais facilidade de abandonar as coisas porque não deu certo, do que entender que Deus é um Deus que te dá recomeços. Deus é um Deus que te fortalece para recomeços. Sabe? E esse Espírito de Deus, esse Espírito de valentia, é isso que norteia os heróis da fé. Quando você chega em Hebreus capítulo 11, você vai ver que entre tantos atributos que aqueles homens carregaram, um deles, um dos atributos, é que esses homens eram homens que decidiram recomeçar. Basta você olhar a vida de Abraão. Abraão, Deus dá uma ordem para ele, ele sai juntamente com ele, ele leva seu sobrinho Ló, e no meio do caminho dá um B.O. lá entre os pastores de Ló, pastores de Abraão, e aí é interrompido aquele relacionamento. Aquele relacionamento tá é interrompido. Abraão, em vez de dizer assim, ah, que é bom. Se vira nos 30, ali na frente, dois ou três capítulos depois, você vai ver Abraão voltando para recomeçar aquele relacionamento guerreando a guerra de Ló e trazendo Ló. Abraão tinha um espírito de recomeço. Deus pede a Abraão o seu único filho, Isaac. Você vai ver isso em Gênesis capítulo 22. E quando Deus pede aquele filho, a Bíblia diz que Abraão não tinha dúvida nenhuma. Ele decidiu ofertar aquele filho. Eu amo o texto através de Hebreus. Quando o escritoras hebreus define esse texto, ele vai dizer da seguinte maneira, contando esse relato. Porque Abraão estava certíssimo, Abraão estava tão convicto, que ainda que dentre os mortos, Deus ressuscitaria Isaac. Sabe, sabe qual era a convicção? Sabe por que Abraão não tinha nenhum problema de sacrificar Isaac? Porque ele estava certo que Isaac seria reconduzido a ele ele teria o recomeço na vida de Isaac. Você vai perceber que quando Abraão está para sacrificar Isaac, Deus diz assim, agora não precisa mais. Já percebi que você acreditava que ainda que morresse, eu poderia ressuscitá-lo. Abraão era um homem que aprendeu a arte de recomeçar. Abraão recebeu de Deus o atributo. Abraão entendeu em Deus que recomeçar é um atributo de Deus. E que sem Deus não há recomeço. Meu Deus, presta atenção, sem Deus pode existir vontade, mas não há recomeço. É em Deus que está o nosso recomeço, é em Cristo que está o nosso recomeço. Agora, interessante, que aquilo que Abraão aprendeu com Deus, ele deixou como legado para o seu filho. Você vai ver a mesma coisa acontecendo na vida de Isaac, filho de Abraão. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 26, que Isaac, ele cavou um poço. O que fizeram com o poço? Entulharam o poço de Isaac Aí Isaac ficou triste Falou assim, ah, não quero mais brincar não Chega, não vou mais fazer mais nada E desistiu, verdade ou mentira? Mentira Sabe o que ele fez quando, quando entulharam o poço dele? Ele recomeçou, ele acabou outro Aí sabe o que fizeram? Entulharam de novo Sabe o que ele fez? Acabou outro E aí entulharam de novo, sabe o que ele fez? Recomeçou ele aprendeu isso? ele aprendeu com seu pai que tinha aprendido com o Senhor ouça queridos, quando você não desiste, quando você recomeça até aqueles que estão entulhando o seu poço, vão reconhecer que Deus é com você querido texto de Gênesis 26 é tão lindo tentaram fazer Isaac desistir tentaram fazer Isaac parar mas Isaac confiou em Deus o tempo todo Chegou uma hora que os entulhadores de poços chegaram assim, olha, nós não vamos poder com você, porque o seu Deus é o Deus que te ajuda a recomeçar. E sabe o que eles fazem? Eles se inspiram e pedem para que Isaac abençoe a vida deles. Quando você não desistir, até os teus inimigos vão te procurar, porque existe em você o espírito dos heróis. Quando você é referência, Deus faz algo especial para você. Sabe o que acontece? Se Abraão aprendeu com Deus, se Isaac aprendeu com Abraão, Jacó aprendeu com Isaac. O filho de Isaac se Jacó. E a Bíblia conta entre tantas histórias de Jacó. Uma delas é que ele trabalhava para o sogro dele. E esse sogro dele era gente boa demais. Gente boa, querido. Um dia ele contando para as esposas dele, falou, o pai de vocês... Me amava tanto que ele só trocou dez vezes o meu salário. O pai de vocês era tão gente boa que por dez vezes ele trocou o meu salário. O que, é que eu quero ensinar para você? Jacó foi receber o salário dele, Labão foi lá, não deu o salário que tratou. Isaac falou assim, demissão. Minha carta, fez o que ele fez? Diga assim, o que, é que ele fez? Recomeçou. Trabalhou de novo, Labão foi lá, Negou o salário dele Sabe o que acontece Quando você não desiste e recomeça O teu futuro vai ser muito maior do que o teu presente Quando você não deixa as pessoas determinar a sua vida Quando você não entrega o teu futuro e o teu destino Na mão de alguém É porque você está confiando Na mão de quem verdadeiramente pode fazer para mim, uma das grandes lições sobre a vida de Jacó é que não importa o que Labão fizesse com ele, ele não deixou Labão governar a vida dele. Sabe, queridos, todas as vezes que eu ou você tomamos uma decisão porque alguém fez algo conosco, isso é o maior atestado de fraqueza de uma pessoa. Eu vou repetir. Todas as vezes que você desistiu de algo, porque alguém fez algo com você, você entregou na mão desta pessoa o seu futuro, o seu propósito, e essa pessoa passa a ser o seu Senhor. Há um texto, em Romanos capítulo 16, versículo 6, 6, 16, Romanos 6, 16 diz assim, A todo aquele a quem o homem presta obediência, deste ele se torna escravo. Repete comigo, todo aquele a quem o um homem presta serviço, presta obediência, deste ele se torna escravo. Sabe o que você está ensinando? É que todas as vezes que você toma decisão por causa dos outros, você se torna escravo daquela pessoa. Ela manda em você, ela manda na sua vida, ela está mandando. Ouça, eu quero dizer algo para você, em nome de Jesus. Não entregue o teu propósito, não entregue o teu futuro, não entregue a tua vida na mão de pessoas que querem entulhar teu poço. Não entregue na mão de ninguém. Alguém que decidiu por dez vezes mudar o teu salário. Que mude dez, que mude 15, que mude 20. Eu sei em quem tenho crido. E eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro. Ei, ninguém pode mandar na minha vida a não ser Deus. Ninguém pode mandar naquilo que eu vou fazer a não ser Deus. Aquilo que alguém faz não pode ter poder para determinar o que eu faço. Ao longo da minha jornada como pastor... Eu tenho descoberto que muita gente tem desistido da vida ministerial porque alguém fez alguma coisa com ele. Querido, eu já não aguento mais atendendo o gabinete. Pessoas chegam lá, ai pastor, em 1927, eu estava na, na igreja town, e sabe o que aconteceu? Fulano fez isso comigo. Eu falei, ih, Aí não cansei, fui embora. Aí chegou, não, em 1933, o outro em 1944. Querido, pelo amor de Deus, até quando você vai se tornar escravo? Até quando você vai se tornar servo daquilo que as pessoas querem que você faça? Eu não entendo. Você está parado porque alguém fez algo com você? Ei, presta atenção. Meu Deus do céu. O que você não sabe é que você vai ter que dar conta daquilo que Deus confiou para você. Se você parou porque alguém fez algo com você, quando você chegar lá em cima, papai vai pedir prestação de conta. Eu tenho uma, uma heresia toda pessoal, toda minha. Tá? Uma heresia minha, pessoal. Tá. Essa é minha, ninguém toma de mim. Eu tenho a impressão, usando a minha imaginação certificada, que atrás do trono, sabe o que é a imaginação certificada? Eu vou dizer para você, é aquilo que não está escrito. Logo, eu imagino, então não é heresia, é só um pensamento. Mas eu acredito piamente que atrás daquele trono branco de Apocalipse, que eu e você vamos chegar lá diante de um dia, a Bíblia diz que diante de quando nós morremos, nós vamos aparecer diante daquele trono branco para prestar conta, está escrito lá em Apocalipse. E o dia que você chegar lá, Luciano, você... Adriana não, porque a Adriana é santa. Mas você. Tem. Quando ela chegar lá, você entra direto. Mas você vai ter que passar pela sabatina. Né? A, hora, a hora que você chegar lá, a hora que você chegar lá, aí você está lá diante do trono branco. E sabe o que acontece no céu? No céu tem dois telões de LED. É. Você céu tem dois telões de LED. Sabe? E Deus vai passar o filme da sua vida. E aí vai passar o filme da sua vida. Aí vai chegar um determinado momento, sabe? Dia 31 de fevereiro de 1927. Aí vai aparecer lá, onde você desistiu de tudo que Deus te deu. Aí Deus fala: falar, rapaz, por que, que você desistiu? Aí o cena fala assim, sabe Deus? Foi o Luciano. Você viu o que o Luciano fez comigo? Você viu? Aí Deus fala assim, rapaz, leia ali naquele telão de LED lá. Ouça bem. Num telão de LED vai passar a cena da sua vida. Mas atrás, lá atrás, vai ter um versículo da Bíblia. Romanos 14, 12. Repita comigo. Romanos 14, 12. Fala assim, pergunta bem, pastor, o que é está escrito lá? Fala. Está escrito assim. Porque cada um, dará conta de si mesmo a Deus. Repita comigo, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Vira para o seu vizinho e diz assim, Ei, aquilo que você faz não servirá de justificativa para aquilo que eu fiz quando eu chegar diante de Deus. Quando você chegar lá, e passar aquela cena que você, que, você sabe, aquela, aquela cena, aquela, aquela, aquela cena que magoou tanto você, que feriu tanto você, que você falou assim, cansei, não vou brincar mais, desisto, agora eu vou sentar no último banco de uma igreja que ninguém me conhece. Eu amo gente que senta no último banco assim, ó Normalmente, crente decepcionado nunca senta no banco da frente. Peguei você, não, não, esquece. Tá. Aí você vai dizer assim, sabe o que acontece, Deus? Foi fulano, eu descobri que no céu não tem lei da compensação. Aquilo que, você, aquilo que alguém fez com você não justifica o que você está fazendo com você. Aquilo que alguém fez com você, não justifica aquilo que você está fazendo com você. Porque cada um dará conta de si mesmo a Deus. E quando você chegar diante daquele trono branco, que você tentar justificar porque você parou, Deus vai falar assim, ó, lê lá, ó, vai estar bem grande lá. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Sabe o que Deus vai falar? Marciano, quando Luciano subir aqui, ele vai ter que prestar conta daquilo que ele fez. Agora, aquilo que ele fez não justifica o que você está fazendo. Querido, o que eu quero dizer para você é que tudo que alguém faz com você e você se move por aquilo que alguém faz, você é fraco demais. E você entregou o seu futuro a sua vida na mão de alguém. E pior, você deu a esta pessoa o poder sobre você para fazer você servo dele. É isso que Jesus tenta ensinar, pastora Adriana, quando ele diz assim, se alguém lhe bater na face direita, o que ele espera é que você devolva, se alguém lhe bater na face direita e você devolver o tapa, quem comandou, você ou a pessoa? A pessoa, a pessoa porque ela teve a iniciativa. Aí Jesus diz, ei, pelo amor de Deus, não faça isso. Quando alguém lhe bater na face direita, você pare e diz assim, peraí, você não manda na minha vida então agora mando eu, bate aqui, oferece à esquerda, ele está dizendo assim, não dê às pessoas o direito de governar as suas decisões, sabe, sabe o que é recomeçar? É não permitir que aquilo que as pessoas fizeram com você, determine aquilo que você está fazendo com você, recomeçar é a atitude de heróis, recomeçar é para crente. Recomeçar é para valentes. Sabe, sabe qual é a diferença central entre uma pessoa e outra? É o que você faz com a sua vida e quem é que comanda a sua vida. Nessa noite eu tenho uma palavra para te dizer. Entregue o seu futuro na mão de quem pode governar com justiça. E não na mão de quem tem cometido injustiça. Eu vou repetir. Entregue a sua vida e o seu destino para aquele quem você vai prestar conta. E tira da mão daqueles que estão tentando interromper o que Deus tem para fazer para você. Eu profetizo que esse ano você vai recomeçar. Não importa o que fizeram com você, não importa o que tocaram na sua vida, não importa o que tiraram de você, eu profetizo, receba o espírito dos heróis, o espírito dos alentes, o espírito dos recomeços. Eu queria num pouquinho de tempo, trabalhar com você, sabe, algumas lições de recomeços na vida de Josué. Josué capítulo 1, Josué capítulo 1, ele vai falar um pouco a respeito disso. Né? Josué capítulo 1, Deus vai aparecer para Josué, só para você entender um rápido contexto, Josué serviu a Moisés por muito tempo, Josué tinha Moisés num lugar muito bom, e quando Moisés morre, Josué tem um bate, Josué tem uma perda. E aquela perda paralisa Josué. No capítulo 34 de Deuteronômio, você vai ver quando Deus tira, quando Deus tira Moisés da vida de Josué. Agora no capítulo 1, Deus olha a Josué, está lá Josué paralisado. Olha lá, Josué capítulo 1, a partir do verso 1 diz assim. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu... O Senhor disse a Josué, filho de Num, servo de Moisés: Meu servo, Moisés, está morto. Chegou a hora de você. Ai, meu Deus do céu. Ele está dizendo assim: Ei, por que, que você está parado? Você está parado porque perdeu alguém? Você está parado porque Moisés morreu? Deus diz assim: Ei, chegou a sua hora, rapaz eu tenho uma palavra para te dizer, eu não sei o que te paralisou, eu sei que a sua hora de recomeçar chegou. Eu não sei o que, que você está chorando de perda. E por gentileza, por favor, eu não estou aqui desprezando a sua perda. Eu estou, estou dizendo que por pior que tenha sido a perda, isso não pode ter o poder de manter você nesse lugar de inércia. Isso não pode manter você nesse lugar aonde você está chorando a perda, aonde você está com essa dor de cotovelo, aonde você está chorando a morte da bezerra, sabe, Deus está dizendo para você, ainda que tenha sido uma perda significativa, extremamente importante, saia desse lugar, porque Deus está dizendo, chegou a sua hora. O texto vai ser bem claro, ele diz assim, sabe, é, Josué, meu servo Moisés é morto, Agora pega este povo, chegou a hora de você conduzir este povo, os israelitas, para atravessar o Jordão e entrar na terra que eu lhe dou. A primeira verdade que você aprende, a primeira lição com a vida de Josué, é que ele existia sobre ele, um espírito que estava sobre os heróis. Aquele que espírito que não ia ficar parado. E quando Deus traz uma palavra para ele. Deus diz, Josué, levanta deste lugar. Josué, chega. Você já chorou o suficiente. Ok, você perdeu. Eu sei. Mas agora chegou a sua hora. Levanta, recomeça. Levanta, recomeça. Deus está nessa noite dizendo, ei, preste atenção. Recomece, para, sai deste lugar. Porque chegou a sua hora. Não permita... Não permita que o seu passado interrompa o seu presente e comprometa o seu futuro. Não permita que as coisas que aconteceram no seu passado, tenha o poder de te manter nesse lugar, aonde você está sem futuro, aonde você está sem expectativa. O que, é que o profeta Isaías começa dizendo? Esqueçam o que passou. Se você não esquecer, você vai ficar preso neste lugar. A minha pergunta nessa noite, até quando você vai continuar nesse lugar? Até quando você vai continuar remoendo aquilo que foi perdido? Em segundo lugar, a segunda grande lição que nós aprendemos com Josué, o recomeço tem que ser mais do que um desejo. O recomeço. Tem que ser uma certeza de que é uma promessa. Recomeça, só o que eu quero. Recomeça é o que Deus quer para você. Olha o que o texto diz. Josué, leve esse povo para a terra que eu já te dou. Sabe, o texto de Isaías vai dizer o seguinte. Sabe, eu estou prestes a realizar algo. Não percebe? Eu já comecei. Ele está dizendo, em outras palavras, você tem direito a recomeçar. Recomeçar é um direito de Deus. Recomeçar é uma ação de Deus sobre a sua vida. Ainda que você não esteja enxergando. Ainda que você não esteja vivendo. O que Deus está falando para Josué? Josué, você ainda não entrou na terra. Josué, você ainda não pisou no lugar. Josué, você ainda não tomou posse. Mas eu já movimentei o mundo espiritual e já é seu. O que eu quero dizer para você nesse ponto é que Deus já liberou o seu recomeço. O seu recomeço é um direito, é uma garantia. Agora você precisa tomar posse dessa garantia. Quando o profeta Isaías diz assim, veja que eu estou para fazer. Em seguida ele diz, eu já comecei. Em outras palavras, você não está enxergando, mas eu já fiz. Você está enxergando, mas você tem direito. O que eu quero dizer para você é que você não pode continuar deixando de desfrutar o direito que Deus colocou para você. Ouvi certa ocasião uma ilustração que me chamou muita atenção. Foi uma ilustração que eu aprendi no seminário. E eu gosto muito de aplicar essa ilustração. Diz que no passado, quando não havia ainda transporte aéreo e toda, e to, e to, e toda, e toda, toda movimentação era pelo mar, diz que um certo homem saiu do continente europeu para, para, para a América para começar a vida na América. E ali ele pegou um pouco do dinheiro que ele tinha e ele então decidiu comprar uma passagem de navio, que durava alguns dias. E não querendo chegar sem dinheiro na nova vida, ele, ele, ele, ele comprou alguns, alguns mantimentos para poder levar a viagem, porque ele não queria gastar dinheiro na viagem. E a a ilustração que ele comprou um queijo, ele comprou algumas bolachas, comprou alguns pães. E ele então entrou naquele navio toda hora, que era a hora do rancho, que tocava lá, a hora do almoço. Esse rapaz entrava na cabine dele e ele comia aquele queijinho, aquela bolacha, aquele pão. Depois de alguns dias, o pão estava duro, a bolacha estava mole e o queijo estava ruim, fedorento. E já não aguentando mais aquilo, uma hora ele parou e falou assim, o, o moço perguntou para um dos oficiais do navio, a comida aqui é muito cara? Aquele oficial perguntou assim, você comprou a passagem? Ele falou, comprou. Pois é, o almoço está incluso. Você está rindo? É exatamente assim que a gente vive. A gente já tem direito a recomeçar. E a gente continua comendo pão duro, bolacha mole e queijo passado. Até quando você vai continuar comendo pão embolorado, queijo cheirando mal e bolacha mole? Se está incluso no preço da tua passagem, o recomeço. Entra na terra que eu já te dei. É isso, eu estou prestes a fazer algo. Mas eu já fiz. <risos> e eu estou dizendo para você, ainda que você não esteja enxergando, existe um caminho no seu deserto. Existe um caminho nesse deserto. Porque Deus já começou com você. Já está feito. Deus chega para Josué, Josué. Sabe, existe uma terra que eu estou dando para você. Existe uma terra que já é sua, que já é sua. Mas o próximo passo hum, é que o recomeço não é uma obra que vai acontecer da noite para o dia. O recomeço não é feito de escada rolante ou de elevadores. O recomeço é feito passo a passo. Olha o que diz o versículo de número 2, olha o que diz o versículo número 3. Eu darei a vocês todo lugar em que você pisar a planta dos seus pés. Se por um lado você tem direito, você só toma posse dele. Quando você toma coragem e diz, eu vou recomeçar, eu vou recomeçar. E aonde você pisar? Deus vai te dar vitória. Aonde você pisar, Deus vai te dar vitória. A terra que você pisar, a terra que você pisar. Ouça, o recomeço é passo a passo. Aonde você pisar, é seu. É seu. Querido, quando Deus prometeu a terra para Abraão, Ele falou assim, Abraão, leve esse povo para a terra que eu dou. Quando Ele chega para Moisés, Abraão, Le Moisés, leva esse povo para a terra que eu te dou. Ou seja, já está dada. Já está dada. Já está dada. Você lembra? Quando Josué e mais onze homens foram espiar a terra, que dez voltaram dizendo assim: gente, tem gigante, nós não vamos conseguir. A Bíblia diz que Josué e Caleb se levantam, porque neles havia um outro espírito. Que espírito é esse? Espírito de Deus, o espírito do atributo do recomeço. Eles assim: sabe o que acontece? Se Deus mandou, Deus nos deu, não importa o gigante que esteja lá, eles já estão vencidos. Eles já estão vencidos Eu tenho uma palavra para te dizer Os gigantes que você está lutando Eles já foram derrotados Você que está sustentando ele dentro de você Você que está sustentando ele dentro de você Mas é seu É meu É meu É meu Cada passo que você der Aonde você pisar É seu Mas ainda tem mais uma verdade O seu recomeço Eu gosto disso aqui o seu recomeço vai levar você a viver coisas maiores do que aquela que você perdeu. Não, não, não. Faltou glória a Deus. Eu vou repetir, quem sabe você entendeu. Se você recomeçar, aquilo que você viveu vai parecer nada perto daquilo que Deus vai te dar. É. Ha, é, olha, olha o texto, olha aqui. Ele vai dizer o seguinte, olha que texto fantástico, ele vai, olha que texto extraordinário. Versículo 4, Josué 1. Desde o deserto do Neguebe ao sul, até os montes do Líbano. E ele vai trabalhar isso aqui. Ao norte, desde o Eufrades ao leste, sabe, tudo é teu, tudo é teu. Sabe, querido Deus, já te deu isso. Eu preciso começar a concluir essa mensagem, <risos> senão atrapalha o outro culto. Quinto lugar, sabe... Não temos o teu recomeço, não porque você é bom, não porque eu falei, mas porque Deus está com você. Amém. Não, você não entendeu. Teu recomeço. Você não vai conseguir isso no curso de autoajuda. Pessoas podem cooperar com você, mas teu recomeço é porque Deus está com você. Amém. Olha o que diz o versículo número 5. Enquanto você viver, ninguém... Será capaz de te resistir, pois estarei com, você, estarei com você, estarei com você, estarei com você, estarei com você, estarei com você, estarei com você. E ele diz, não te deixarei, nem te desampararei. Sabe aonde está a sua segurança de recomeçar? Sabe, Adriana? Não é porque você é bom, não é porque você merece, é porque a graça e a misericórdia do Deus do começo está à sua disposição. Eu queria que vocês colocassem em pé. Feche seus olhos, por gentileza. eu não sei o que te paralisou eu não sei o que você perdeu esses anos perdemos muitas coisas esses anos perdemos muita gente mas a minha pergunta é até quando até quando você vai deixar de desfrutar aquilo que já é seu até quando você não vai ter dentro de você o atributo dos heróis? Nessa noite, Deus te chama ao recomeço. Nessa noite, Deus está aqui. O Espírito está aqui. Para você recomeçar. Ouça bem, eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você fizesse uma pergunta para você mesmo. O que te paralisou? O que você precisa fazer para recomeçar? Hoje, há o um Espírito Senhor sobre este lugar para você recomeçar. E eu queria que você pudesse a mão no seu coração. Você que deseja ter um recomeço. Aí no seu lugar mesmo. Aí no seu lugar. E eu queria que você desse uma oração. o Senhor, eu quero ter um Espírito espíritos heróis, aqueles que recomeçam. Eu não vou permitir, Senhor, que o meu passado paralise o meu futuro. Chega. A ordem de Deus hoje é chega. Há um começo novo para você. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu libero um recomeço da vida dos meus irmãos. Eu declaro a Deus, hoje, hoje, começa tudo de novo. E eu quero dizer... Que o teu recomeço vai liberar o recomeço de muita gente. Josué, atravessa e leva esse povo para recomeçar. Aquilo que você vai viver vai dar legalidade para outros viverem. Eu profetizo o recomeço da sua vida em nome de Jesus.